E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera E o seguinte, mano, me segue no Instagram, tá aí na descrição Deixa o seu like, é muito importante E também comenta qualquer coisa aí que você quiser Até me xingar aí, ultimamente a galera tá me xingando muito paciência, meu irmão, tô nem aí, pode xingar, é nóis Seguinte, estamos aqui com gêmeos É igual, é mesmo mano, é o mesmo cara, eu spawnei o mesmo cara os paramédicos muito louco E o que, que nós vamos fazer? Você tá ligado que no GTA San Andreas é, Os paramédicos lá, né pelo menos no San Andreas aqui não Eles ressuscitavam qualquer um, mano Qualquer um atropelado Qualquer cara Os caras ressuscitavam, certo? Aqui no GTA 5 Os paramédicos não fazem isso mas hoje, galera, a gente vai fazer um negócio bem legal aqui. A gente pode fazer com outros personagens também do dentro do jogo. vocês estão ligados, que tem alguns corpos é, no GTA V. Hoje a gente vai fazer com aquele que tá lá na mina, né? É, o defunto lá da mina e a gente vai tentar ressuscitar ele para ver o que, que acontece, meu irmão. Ó, só para mim mostrar para vocês fazer aqui um Vou fazer uma demonstração aqui Eu tô com a, com a ambulância, né, que a gente vai lá na mina Deixa ver se eu consigo Aí, ó, derrubamos um o cara, certo? Aí, ó Tá falecido Aí, ó, tá Vamos ver Ó <risos> Moleque Essa pistolinha milagrosa aqui, ó Vai tentar fazer milagres aqui dentro do game E a gente vai tentar lá é... Ressuscitar O defunto da mina Pra ver qual vai ser a reação dele, mano Entra aí, entra aí, parceiro Ah, vai me dizer que você não vai entrar, velho? Mas tá de sacanagem, né Já tá me seguindo, é só entrar em alguma porta aí, velho. Entra em alguma porta aí, parceiro Ah, paciência, véi Vambora, galera, ó Bora lá, recebemos Recebemos... Ih, caramba. Vai, carro. Recebemos aí a ocorrência que tem um defunto na mina. Vamos tentar ressuscitar ele. Ó, tem aquele... Corpo no fundo do mar. É, tem o Brad também, né? Não sei... O Brad tem que ser na missão, né, mano? Tem que ser naquela missão... É... Da campanha, né? Pra você ter acesso a ele, né? Senão você não consegue ter acesso. Mas enfim, bora lá na mina Seguinte, chegamos aqui Ih, caramba Eu acho que eu não vou ter arma pra, pra Explodir isso aqui, mano Será que eu consigo bater com o carro ali E derrubar, mano? E quando você troca de boneco assim Você não consegue pegar as armas que você quer Vamos lá, vou tentar Bater com o, com o carro Aqui Aê, caramba Eu acho que é nessa mina aqui eu Acho que a única que tem é essa, né? Acho que a única que tem é essa Eita caramba, que susto, velho Esse bagulho aqui do lado, achei que era um fantasma, mano Negócio aqui, ó, essas cordas Rapaz Vamos ver se a gente acha o, do... o maluco aqui Bom, pra quem não sabe, tem um corpo aqui, mano Aqui na mina GTA V Eu posso até mostrar a localização pra quem chegou agora aí no game Não, não tá muito ligado e ele tá aqui, véi Caraca, parceiro Olha o homem aí, irmão Vou Colocar aqui em primeira pessoa Olha aí, galera O funtão da mina Rapaz do céu Ó, galera, isso aqui não é mod, né mano? Eu faço muito mod E... Tem a galera que acha que tudo é mod Tudo é mod, não, não, não é Pô. Ai caramba Pera aí, Onde eu tô? Aqui, aqui ó. ó A mina ela fica aqui, ó Entrada aqui, ó, se não me engano Aí tem aqui O um mapa Se você quiser vir aí Eu acho que ele aparece só depois que você zera o jogo Uma coisa assim Não sei se no começo do jogo ele já tá aqui Mas a gente tá com a pistolinha Mágica aqui, mano Vamos... Opa. É... Vamos lá. Vamos, vamos. É um cara que parece... Cara, parece o El Capone. aqueles cara da, da máfia, né, mano? Será que ele vai viver? Vamos ver, mano. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. não acredito. Caraca, velho. Olha isso, mano. E aí, cara? Como é que é voltar à vida? Ó, aqui você consegue uns filtros, né, mano? Mano, será que ele vai ficar aí? Caraca, parceiro! Aí, ó. Consegue uns filtros aqui. E aí, meu amigão? Fala alguma coisa? Fala aí, parceiro Caraca, mano Que coisa abs... absurda, mano Vamos tirar ele daqui? Ó, galera, aí, rapaz Começou a andar Vem cá, parceiro, vem cá Vambora, vambora Meu Deus, cara Não tem como você passar aí, defunto Vem pra cá Oh, ele vai ficar bugado ali? Aqui acho que é a saída, mano Pera aí, galera, vamos tentar pegar o corpinho dele aqui E tirar ele daqui do canto Aí Aí, caramba Cadê? Cadê? Vambora Meu Deus do céu, olha que coisa bizarra, véi Vambora, vambora, parceiro embora. acho que é pra cá que sai não sei se ele está me acompanhando. Meu Deus, é né? muito bugado, velho. Sai daí do canto. Aí, aí, aí, olha lá, te segurou pra não cair. Vambora, vambora, vambora. Caraca, galera. Ressuscitamos. Ressuscitamos. Eu nem sei quem é esse cara, mano. Sério. O nome dele. Ele vai ficar bugado, mano. Ele vai ficar bugado. Eu vou ter que tirar ele daqui de outro jeito. Ah lá, vai ficar bugado, enroscado. Vamos ver o que, que ele vai fazer lá fora. Galera, eu trouxe ele pra cá, mano, mas acho que ele sumiu, velho. Porque pra tirar dentro da mina, usando aquela, aquele sistema de câmera, não dá pra, pra seguir o caminho certinho, mano. Cadê o cara? Que ele voltou lá pra mina, mano Vamos voltar lá Ó, seguinte, voltamos aqui pra ver se ele tá aqui, cara Ele sumiu, mano Simplesmente sumiu Mas é bizarro, né Não deveria nem dar pra ressuscitar, tá ligado Vai dar Vamos lá, vamos ver se ele tá ali Ah lá, ele voltou aqui, mano quando eu levei ele pra lá, o respawn bugou, tá ligado? Aí. Levanta, cara. <risos> cara, eu vou tentar tirar ele. Aí, ó, você tá vendo? É muito ruim, mano. Essa parte da mina aqui é horrível, cara. É horrível. E ele fica bugado, mano. Quando ele tenta sair, ele fica bugado. Ele não quer sair daqui, tá ligado? Fala alguma coisa, fala alguma coisa aí, fala. eu hein aí mas tá aí galera conseguimos ressuscitar ela defuntito de la mina um ítalo-americano aqui ó pelo jeito e aí ó caraca que coisa bizarra mano olha isso a cara do maluco bom enfim galera seguinte esse vídeo é para ser rápido mesmo